vamos continuar o alfabeto em libras da letra O à letra Z. Olá! Sejam todos bem-vindos ao meu canal do YouTube. Meu nome é Kelly Canuto e esse é o meu sinal. Agora, para você que perdeu o último vídeo, dá uma olhada para você treinar o alfabeto do A ao N. Vamos lá, esse é do O ao Z. Letra O. Palma da mão para frente. Dobra todos os dedos e encosta com o polegar. Letra O. Agora, a letra P. Palma da mão aberta. Abaixa o anelar e o mínimo. O polegar fica entre o médio e o indicador. Eu também já ensinei essa configuração para vocês, lembram? Que era o H, o K. Agora, o P. Deitado. Essa é a letra P. Agora, a letra Q. Vamos dar mão aberta. Fecha o médio o anelar e o mínimo. E coloca para baixo. Essa é a letra Q. Agora a letra R. Palma da mão aberta. Encosta o polegar anelar e o mínimo. E torce. Faz uma figuinha. Essa. É a letra R. Agora, a letra S. É só fechar todos os dedos e o polegar fica na frente, com a mão bem fechada. Só lembrar de um ringue de box. Essa é a letra S. Agora, a letra T. Abre a palma da mão, dobra o indicador. Só que o polegar não fica em cima, fica por baixo do indicador. Se ficar em cima é o F, se ficar embaixo é o T. Letra T. Agora, a letra U. Palma da mão, dobra o anelar, mínimo, junto com o polegar. E esses dois ficam juntos, o indicador e o médio. Letra U. Agora, a letra V. Palma da mão, dobra, a, é, polegar, anelar e mínimo, encosta aqui. O polegar vai encostar, vai segurar os dois dedos. E, e o que era U, é só abrir. V, agora a letra W, abre a palma da mão, encosta aqui o polegar com o mínimo, dá uma, uma, abre um pouquinho os dedos e levanta para cima, essa é a letra W. agora a letra X é só deixar o indicador abaixa um pouco a mão dobra um pouco o indicador e arrasta para trás letra X agora a letra Y palma da mão para frente o indicador médio e o anelar descem o polegar e o mínimo Fica um pouco mais afastado. E é só levantar. Levanta para cima. Y. Agora, a letra Z. Coloca o indicador novamente. Os outros dedos ficam fechados. Agora, imagina que tem um Z na sua frente. O que você vai fazer? Vai contornar esse Z com o indicador. Z de zorro. Agora, o C cedilha. É só fazer o C, normal, e dar uma balançada. C cedilha. Agora, eu vou soletrar o meu nome. K, E, L, L, Y. Agora, eu desafio você a soletrar o seu nome. E se você conseguiu, comente aqui embaixo. Eu consegui, Kelly. E você que tem dúvidas, é só perguntar. Eu vou ter o maior prazer em ajudar você. Por hoje é só, pessoal. Assistam os próximos vídeos. Até mais. Bye, bye.